Ser humano quer ser Deus Inventa Deus Com vários nomes Eu não acredito em Deus Inventado pelo homem Ser humano quer ser Deus Fabrica Deus Com vários nomes Eu não acredito em Deus Fabricado pelo homem Ser humano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 Existem pessoas que vendem crenças, digo para aquelas que compram cretos, haja ou não haja deuses, do deuses dos deuses, os deuses, pois sois servos. Existem pessoas que vendem crenças, digo para aquelas que compram cretos, haja ou não haja deuses, do deuses os deuses, pois sois servos.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 Existem pessoas que vendem crenças, digo para aquelas que compram créditos Haja ou não haja deuses, dos deuses dos deuses, vós sois servos Existem pessoas que vendem crenças, digo para aquelas que compram créditos Haja ou não haja deuses, dos deuses dos deuses, vós sois servos Eles inventam deuses, eles inventam credos. Dos deuses, dos deuses, vós sois servos. Eles inventam deuses, eles inventam credos. Dos deuses, dos deuses, vós sois cegos. Eles inventam deuses.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 então credos, vós sois servos